Oi, gente! E tudo bem? Eu vim aqui, ó, disfarçada, porque eu vou falar sobre cetáceos, mas não é da orca que eu vou falar. Porque a orca não é um cetáceo que tem cerdas queratinosas, que são as barbatanas. Eu vim falar de baleias verdadeiras, que não sei se vocês lembram, mas eu posso colocar o vídeo da Bia aqui. A Bia fala que as orcas são odontocetes, então elas têm dentes. Mas eu vim falar das baleias verdadeiras, as baleias com cerdas queratinosas. Então, como essas baleias comem? Então, esse é meu intuito no vídeo de hoje. Pronto, agora sim, agora trajada de baleias verdadeiras, eu vim falar pra vocês um pouco sobre estratégias alimentares dessas baleias. Primeiro, a gente vai pensar numa ordem evolutiva das baleias que vieram primeiro até as mais novas, evolutivamente falando. Então, a primeira estratégia alimentar é da baleia franca ou da baleia bullhead. Essas baleias, elas não possuem pregas aqui embaixo, então elas não abrem o bocão. Para comer. Elas só abrem parcialmente a boca de forma que entre água suficiente com o alimento. Então, elas, essa técnica chama skimming e ela consiste em abrir a boca para a próxima superfície, para a água e o alimento entrar. O excesso de água é removido pelas cerdas filtradoras e com a ajuda da língua. Já a segunda baleia que a gente vai falar, o grupo de baleias, né, da baleia cinzenta. A baleia cinzenta também não tem as pregas aqui embaixo. Então como ela come? Essa baleia, ela gosta de comer mais bichos que estão mais perto dos substratos, né, crustáceos essas coisas. Então qual a técnica que ela desenvolveu? Ela aproxima a boca próxima ao substrato e vai soprando, né, de forma que vai levantando uma poeira e depois ela succiona. Os caranguejinhos que ficaram flutuando na água, então essa é uma estratégia às vezes ela pode usar nadadeira peitoral também para ajudar a arrastar esse substrato e movimentar essa parte de, de areia do fundo do mar e agora vim falar da parte 3 que são as baleias que, os roquais, os que tem a cerdo, as pregas aqui embaixo então essas baleias, tem a baleia azul tem a baleia jubarte, tem a baleia mink então são baleias que tem uma técnica que chama engolfing então, eles vão abrir a boca, né, vai aumentar muito, essas pregas vão expandir para entrar água também. E nessa expansão, né, ela vai engolfar a comida. Além disso, uma tec, um hack dessa técnica, nesse cerne, né, das bolhas, e também vão lá com o bocão e engolfam as, as presas. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado.